E devem implementar o Google chip nos seus websites que adicionou. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Fiz uma pesquisa por curso online de marketing digital. Curiosamente, por acaso, o primeiro resultado também é meu, é o resultado pago. Como podem verificar, já agora por atalho aqui, Google AdWords, existe uma zona, grande zona de destaque com o site links à frente da concorrência. Mas, mais importante, o que nos interessa agora, reparem que o primeiro resultado não pago, orgânico, é, é meu. E aparece aqui uma fotografia. O que é que tem que ser feito? No vosso perfil têm que adicionar este site, como vocês sendo autores, adicionam, e depois têm que ir ao site e, neste caso, neste caso o site de VascoMarcos.net já feito em Joomla, adicionei um plugin para Joomla da Autoship. Se vocês estão a usar o WordPress, basta ir ao diretório de, de plugins, ou no próprio WordPress tem a opção de plugins e pesquisam por Autoship, e aparece um plugin, instalam, é grátis, e só têm que depois configurar e, e, e tanto no vosso perfil o site, e tanto configurado no, no, no vosso site também o plugin, ele funciona, na questão de algum tempo, ele acaba por funcionar e aparece assim com a foto. Isto é muito, muito importante, como podem ver. Uma fotografia vai ter muito mais cliques do que se não tiver fotografia, para além de ter relevância no Google, e mais. E se alguém estiver a pesquisar e fizer parte dos vossos círculos, então é que vai aparecer em primeiro lugar. Portanto, são um conjunto de fatores muito importantes. O Google Google Autoship, obrigatório.